Boa tarde jornalistas, diretoria do Guinness Hoje nós descobrimos quem é a pessoa mais feia do mundo E gostaríamos de que vocês pudessem registrar isso Hoje esta grande revelação é que além dessa pessoa ser feia Ela ainda perde muito tempo na internet Então senhores, fiquem à vontade!